aqui é pessoal, eu sou Spartini, muito bem-vindos a mais um joguinho de FIFA desta vez e como ficámos no último jogo, vamos jogar com o nosso amigo Alex, eu tive que deixar aqui parado porque não dava para voltar atrás, vamos jogar com o nosso amigo Alex contra o grande William, eu vou depois aqui avançar, portanto deve ser engraçado este jogo, pessoal Continuem a dar os vossos likes e a partilhar os meus vídeos. Eu agradeço imenso a ver se crescemos mais um pouco a comunidade. E vamos a isso... Um, não sei se vamos dar grandes hipóteses ao William, não é? Quer dizer, ao William, ao William... Alexandre, é o melhor jogador do mundo, não brinques com isto. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Alex Hunter, seu clube e his old mate, Dani Williams, ainda estão extremamente fortes. foi um bom passo, mas não deu em nada. Em nadinha. Aqui, aqui. Moram, olha. a bola? Oh, larga, Isso é sempre uma opção para ah. nada. Não deu nada. Foi um bom remate. Foi uma boa jogada. Vi que tivessem jogado para trás. Eu estava-me a... a desmarcar. Se calhar de fora da consegui fazer mais qualquer coisa. Fazendo assim foi bom. O que ele traz este time jogo, você Já foi. Aqui Alex Hunter. Que nome estúpido. Poção do caraças, ao Hunter Cuidado com ele, não é? Tá com ele. nós estamos a jogar com ele Mas ainda assim cuidado com esses remates que eu gasto numa pastilha de caraças Bora, bora, bora, pressiona, pressiona Olha os ele jogar, boa Boa, está aqui, está aqui Volta Oh caraças, estão? Gostei disso Oi meu Deus O chances cês é para o caraças é maluco fazer um arrastar rasteral ali assim. Caparvo. Ele tá fazer penalti. Ui. Vamos, vamos, vamos. Oi. Got já tinha, tinha carregado, agarrar. Ai, cara, essa escapa. Quase que acaba a bola outra vez. <risos> oh, passa a bola. Venha, ganha! Venha a bola! Oi! cuidado com ele, cuidado com Muito amigos, mas não deixem chegar, né? Agora Ui! Ah, nas costas! Ui! Ah, merda! O me dá -me aqui. Que isso? Qual é isso. Olha o passo, mas o não percebi foi o passo do meu colega. Que é isso, pá. A a escalcanhar que eu ia pescar e lá dentro, homem elem que aí é, cabeça. Que é a altura com. Short passes, but they're keeping the ball. Agora o Now Hunter. Oh, Hunter. Jimenez. Passa a bola. Hunter. Griezmann. Hunter. Giving the ah, que problem Joaquim Gaio. Estou na Gaia, Matic, Bernard. É a bola, não estamos é Nossa, nossa. A Cup winners in 2017, e, e, e, e, e, e, e, e, winners in 2017. está a Matic still to make more of a É, Ei, carta bola Joga, joga, joga, vai para a linha, vai para a linha! Salve! Oh, Grissman, Hunter! O on Ooh. the shot! você vai muito O que é que você vai fazer? O que é é que the keeper on his heels there. Setting the ball rolling for the second half, Manchester United. Bernard. não deixa jogar. Pra bola, pá. Stop. Diego Godin. Felipe Luis, Mata. E é pá. Good goalkeeping by Jan Oblak not a difficult task really here well, mate he's done some very porque... good things in passa first half hasn't passa, he? Passa Alex hunter the analysis from Alan smith oh it's good first half performance from him and not just with ah, the the really team ahead but everything he did was nice and sharp é and nossa, é nossa, sanchez drilled in towards williams I'm oh, oh, go, well go, go. go, go. going to go. I'm good to go. I'm going go. go. go. Ah, na like mais fácil. Well, he gets the credit, and the credit was being in the right place at the right time. Yeah, I But think the easiest goal he will score this entire season. Just widen the margin oh, here the to Well, the okay, equatz. Well, we're two-thirds of the way through the 90 minutes, half an hour to go. Dona, here's Danny Williams. Danny Williams. His sao, uh, uh, coca, Felipe Luiz. Oh, merda. Nossa, gang. It intercepting? Oh, caroças. Ganha, ganha, ganha. já ganha a Toma a cabeça ganha, espera Nemanja Matic corta, corta a bola Corta Alexis Sanchez Manchester United Precisa Alamo of the para a frente o time que Nemanja mau não! Não deixa, não deixa! É um de Ui, um... de é assim, é Ui corda, corda! Boa, boa! Ai, mora, mora, mora! Ei! Olha! É estamos cansados! Mundo... Não aqui? É Nem malucos de um lado para o outro! Ui, que tens é passado ali para o teu amigo que estava lá atrás! Cara está na linha. Pá. Ui, será que apanhamos? Ah, oh, que estúpido. Oh, é bom, ainda conseguimos ganhar a bola, não sabemos como. E ainda deu. Há Ai, Não deu! Ah, não! Deu. Ah. Tão medo. Williams. Eu não, Williams. Não deixa o Williams jogar. Mata. Diego Godin. Coque. Okay. Way off the front at the moment is Hunter just to get a touch of the ball. His sound. Vai become Manda pass, really, this group. And it's a joy to watch. It is wonderful to watch, but uh, uh, don't don't want I want to pass for the, the side. Na linha dali, dali. Olha o timing, Valencia. não podia, pedi é well, <laughs> well. é, bem a bola. ali fez o meu passo. Paraças! 5! Era um torneio, final era a final. ganhamos a final olha temos pena. É vida. Let See? Me remind you that of course. Hey, sorry. Hey I never received your apology, Alex. <laughs> <laughs> The way things went last season. Everything just got out of control. If I could go back and for it's worth I'm sorry Yeah, nós deixamos assim Perhaps I judge you too harshly I'm an enemy sushi? <She? laughs> Wait, they have sushi. eu <laughs> <laughs> não né? uh, waste my time with you. Just William Memo Knucklehead. Ok, bem conhecido, Atlético de Madrid. Os três estímidos estão passados, acho que estão me preocupados hoje no turnê, pré-pia contra o Cessna. O programa de goleiro, espero que esteja contra o Mestre, fiquem atentos. Bem, temos aqui mais umas coquinhas e tal, aqui é uma chat, Uma chart branquinha, sempre tipo para bem. Respeto o braço direito, mais tatuagens. E equipamento, temos mais umas chuteiras, alguns para ali, não sei. Agora, ok pessoal, isto foi curtinho. Fizemos só aqui este vídeo. Foi a final, né? ganhamos a final ao nosso amigo William, mas olha, temos penal que ganha a próxima. Uh, vamos ficar por aqui, muito obrigado e conto a vocês, vejo no próximo vídeo. Tchau!